Salve, salve rapaziada! Beleza? Salve, abençoe aqui. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês aí a como saber quanto dinheiro vocês já gastaram aí neste Bem, a primeira forma é entrando aqui no perfil de vocês, né? Clicando aqui no nível ou insígnias, né? Aí depois vocês vão para essa tela aqui, né? Que é onde ficam as insígnias de vocês. vocês. Caso vocês tiverem comprado alguma coisa no CSGO, vocês procuram CSGO e se tiver comprado em algum outro jogo aí online, permite fazer transação aqui na Steam, vocês entrem nesse jogo. Aí se for no CSGO, vocês entrem no CSGO e clique aqui ó, em como eu consigo mais cartas. Aí aqui vai mostrar os 162, 162 dólares e 74 centos um dólar bora ver aqui quanto eu já gastei, 162 dólares. E quanto mesmo? 74 centis Já gastei R$ reais 81 centavos aí na Steam Ou no CSGO E a segunda fórmula aí bem, essa daqui foi a primeira forma, né? São duas Primeira forma aí foi essa Que é entrando nos, nas Insignias E entrando no jogo aí que vocês mais gastaram dinheiro A segunda forma tem que baixar essa extensão aí que é o Steam Inventory Helper, aí vocês entram aí no perfil de vocês, da Steam. depois de instalar e ativar a extensão, né? vocês dão um refresh aí na página e entram no perfil da Steam, clica bem aqui e clica em detalhes da conta, é, aí depois vai para essa página aqui, que vai mostrar onde quanto vocês já gastaram, no meu caso já gastei na Steam na loja, né? 1409,81 reais, no mercado da comunidade eu gastei seis reais e centavos Eu já comprei em jogos para os meus amigos R$ reais e centavos E em jogo eu já gastei R$ reais e onze e centavos Totalizando 5.525 reais e centavos Bem, essas aqui são as duas formas de descobrir aí Se não me engano são as únicas de descobrir como, quanto vocês já gastaram e eu acho que é só isso mesmo o vídeo. Se eu ajudei vocês, deixa o like aí. Para ajudar o canal a divulgar mais, né? E ajudar mais pessoas. Se vocês quiserem se inscrever no canal, se inscreve aí. Ajuda muito. E deixa um comentário aí dizendo o que achou do vídeo. Ou e novas ideias aí pra, de vídeos para o canal. Beleza? Então é isso aí. Muito obrigado por assistir. Falou!